Mas vamos lá, responder a respeito com a questão de criança agitada e intestino preso, tá? Então vamos falar para a criança agitada. Então, as crianças, olha, esse aqui vai ser uma resposta. Lembra que eu quero fazer um, um, um módulo que a gente está fazendo, estudando aí, de criar esse módulo para vocês do estudo do ser, né? Estudar o ser. Quem é este ser? Este ser criança? Este ser adulto? Quem é eu? Quem sou eu? Quem é você? É o estudo do ser. Aprendendo a olhar de uma forma mais abrangente o ser, olhar a pessoa de forma integral, a gente consegue trazer mais resultados para o pé, tá? Você olha com uma forma mais integral, né? Ah, estuda os pontos reflexos. Olha que legal. Quem já viu isso aqui, ó? Eu reduzi o tamanho daquele mapa grandão e plastifiquei também, ó. Ficou bacaninha, ficou legal. E fazer o estudo, né? Dos cinco elementos. Tá vendo? O estudo. Estudando o ser, estudando ali as formas da pessoa, o que ela é mais, o que ela é menos, a gente consegue trazer uma harmonia, tá? Então já vamos falar com criança. A criança é muito agitada, tá? Ele é muito agitada. É, precisa também fazer uma observação Tem criança que é muito agitada Num grupo de crianças Ou num grupo de pessoas Já no outro grupo ela é muito reprimida tá? Então qual é a característica? Ela é sempre assim? Ou em é algum momento, algum surto Alguma coisa que, é assim que ela fica muito agitada né? Mas vamos falar de uma forma Assim é, Não muito específica né? De uma forma um pouco mais, mais Que englobe a maioria né? Ou quase todas, vamos dizer assim é, criança muito agitada. Traz para mim aquela questão do fogo. Lembra dos cinco elementos? Ó, eu gosto sempre de trabalhar com cinco elementos. Lembra dos cinco elementos? Fogo. A criança é muito agitada. Nossa, a criança é fogo. Essa criança é 220. né? Ou oh, essa criança é 380. Muito agitada. O que, que fazer com uma criança dessa? Então, lembra, nos no cinco elementos, a gente tem ali as duas lições básicas, né? tem muitas lições aqui dentro, aqui dentro tem lição demais, aqui é faculdade, aqui é medicina tradicional chinesa, ela está ancorada nesse entendimento, nesse conhecimento, então seria muita pretensão eu falar tudo, né, ou até como se eu soubesse tudo sobre os cinco elementos, eu sei alguma coisa, e esse alguma coisa que eu sei me dá muito resultado, então o que eu Peço para vocês, estudem os cinco elementos. Então, se a, se a criança é fogo, tem ali a lei de geração e a lei de contenção. Vou perguntar para vocês, vou ter, vocês vão ter que participar da aula comigo. O que é que diminui o fogo? Né? Todo mundo sabe o que, que diminui o fogo. Então, o que apaga o fogo? A gente sabe que é a água. A água. Então, nos cinco elementos, de novo, os cinco elementos aqui, ó, nós temos aqui o elemento água. Tá vendo A água apaga o fogo. Tá, mas como que eu vou levar a água pro fogo? Tá vendo? O fogo tá aqui. Eu quero apagar o fogo. Tá vendo? Tem uma seta aqui, ó. ó. Tem uma seta da água em direção ao fogo. Ou seja, quando a água vai em direção ao fogo, a água apaga o fogo. Entendeu? Então, na criança muito agitada, ou na pessoa muito agitada, muito espivetada, muito fala alto, aquela pessoa que chega nas reuniões sociais é a, é a dona da reunião. Ela chega, começa a contar piada. No comecinho, todo mundo gosta de ouvir o cara contar piada, mas daqui a pouco já está enchendo, já, já deu. E o cara não para, o cara é agitado. E se tomar umas aí, aí fica mais agitado ainda. Aí vira chato, né? Então, essa pessoa, ela é fogo. Então, a gente precisa, na terapia, abaixar esse fogo. Na criança, muito agitada, precisa abaixar o fogo dela, diminuir. E como diminuir o fogo? trabalhando a água, a água em direção ao fogo. Mas como a água é um dos cinco elementos, né, ela tem o órgão, o rim e a víscera a bexiga. Então, na terapia, olha a sacada, e é fácil trabalhar. É fácil, eu descomplico aquilo que é complicado. Então, na terapia, na criança agitada, você vai fazer a massagem no pé todo, faz o um protocolo geral, do jeito que eu já ensino vocês sempre, Sabe, massageia todo o pé, tudo certinho, do jeito que eu ensino vocês. E dê mais atenção ao rim e à bexiga. Como assim mais atenção? Você vai dar um exemplo, você vai ficar aí uns 3 uns minutos nesse sistema, mais ou menos na terapia, porque a terapia é 20 minutos num pé... 20 minutos no outro pé. 3 minutos desses 20 minutos é muita coisa. É bastante tempo. Então, esses 20 minutos, você vai distribuir a terapia em todo o pé. Só que desses 20 minutos, você vai dar uns 3, 4 minutos para fazer o sistema do rim, ureter e bexiga. Pessoal do Instagram também, ó. O rim tá aqui. Caninho do ureter que leva o xixi até a bexiga, tá? Então, você vai dar uns 3 a 4 minutos da terapia no rim, ureter e bexiga. Com isso, você vai estar tá jogando água no fogo, tá? Você vai estar tá jogando água no fogo. Isso vai fazer o fogo abaixar. Por consequência, esta pessoa, esta criança, vai sentir mais sede, porque está trabalhando no elemento água. Já vou tomar um golinho de água aqui, ó. E aí a água, você vai repor a água para ajudar a apagar o fogo. Lembra da pergunta que a nossa amiga fez, Alice? Que a criança também tem um, tem um probleminha no intestino, e o intestino dela é preso? Aí eu vou devolver a pergunta para Alice, e a pergunta é para vocês. Esta criança, ela tem o hábito de tomar água? Água, não é suquinho, não é refrigerante, é água, água. Põe na cabeça, água. Então, quem tem criança pequena estimule a criança a tomar água para quando ela for adulta. É um investimento para quando for adulto, hein? Não ter problemas de intestino preso, pele ressecada, enfim. Todos os problemas que ocorrem por não tomar água na, na dose correta. Então, água. Então, vou perguntar para a nossa amiga que fez a pergunta. Esta criança, ela toma água regularmente? Às vezes ela não toma água, olha como que é a situação, ela não toma água, se não toma água, obviamente o intestino vai trabalhar mais duro. É a água que é o, é o, é o, o engraxante, né? é o lubrificante do corpo. Se não toma água, o corpo trava. Trava né? o intestino, come alguma coisa. Fazer o bolo alimentar, né? o bolo estomacal, depois vai para os intestinos. Pra fazer o bolo fecal, o bolo fecal tem que ter a sua umidade, se não tem umidade, ai, ai, ai, hein? Hum, resseca tudo e para sair machuca. Machuca, fere, sangra, perigoso, causar outros problemas, outros outros problemas em virtude do não tomar água. Então a importância de tomar água, corpo hidratado, as fezes hidratadas, não ressecadas. Aí na hora que for ao banheiro, né? Vai lá, sair bonitinho, certinho, sem problema nenhum, sem machucar e vendo? Tá é uma coisa, uma, é uma engrenagem, uma coisa puxa a outra. Eu quero que vocês pensem o, o, o nosso estudo com lógica, com lógica. Põe a cabeça para funcionar. Eu quero que vocês pensem, tá? O intestino é preso. Não toma água. Por certo, toma pouca água. Ou a pessoa é uma pessoa que retém, tá? Tem várias situações. Ou é uma pessoa que retém. Uma pessoa muito centralizadora. Centraliza tudo em si. Centraliza, centraliza. Então, já que ela retém, ela vai reter tudo. Retém também as fezes. E, às vezes, se torna uma pessoa enfesada. Ó, oh, enfesada, enfesada. Enfesada de brava e enfesada de cheia de fezes, sabe? Uma pessoa enfesada é uma pessoa cheia de fezes teses, tá? Eu como eu tenho uma uma, uma, tenho minha habilidade, né? A gente, tem, a gente precisa se reconhecer. Eu tenho a minha habilidade, eu, eu sei olhar meu cliente, eu sei observar meu cliente. Meu cliente, tem cliente meu que chega na minha sala de atendimento para eu atender. Se ele tem intestino preso, olha, não quero que vocês sintam enojados, tá? Mas eu percebo, eu percebo um cheiro do cliente. Eu percebo o cheiro da pessoa. Pode estar com perfume, tal que for. Eu percebo, sabe? Por quê? Porque a gente estuda. Eu estudo o cliente, eu estudo o comportamento do ser humano, estudo, eu vou estudando. Então eu, e quando o cliente marca um atendimento comigo, é que eu falo, a terapia do cliente comigo acontece a partir do momento que ele marcou. Nem conheço ele ou ela, nunca veio, só conheço através da mensagem, mas eu já procuro pensar o cliente, me conectar com ele e criar conexão. Assim, quando o cliente chega, eu, eu tenho ele bem mais próximo de mim. Eu já, eu já diminuí muita distância entre a terapia e o cliente, que eu ainda não conhecia, tá bem? Eu gosto de iniciar sempre a massagem pelo plexo solar. O plexo solar é aqui no meio do peito. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Aqui, ó, entre os seios, aqui no meio do peito. Essa região aqui ó, é a região do plexo solar. Toda a massagem, todo o cliente, eu tenho esse passo a passo. Então, se você quer aprender um passo a passo meu, o plexo solar no pé, onde que é? É essa região aqui, ó. No pé, nós temos uma almofada aqui, uma outra almofada aqui. Passa um creme no pé. Se você for forçar o dedo assim, você vai perceber que o dedo seu vai travar. Em algum momento, ele vai dar uma... Tem uma, uma certa elevação, como se fosse um degrau. Essa, essa tra, esse travamento aqui é o plexo solar. Esse ponto no meio do peito, entre os seios. Depois aqui, você sobe na direção aqui do terceiro dedo. Aqui é o timo, então eu tô no meio do peito, tô subindo, sabe? Subindo aqui, ó. Timo. Timo, eu gosto de brincar, que é o lugar onde, onde enrosca o sapo, né? Onde o sapo fica enroscado. Quem tem os seus sapos enroscados, sempre tem uma dor aqui no glote, né? essa coisa de mastigar, e parece que não desce, né? É o sapo que não tá deixando de descer, tá bem? Então, timo. Depois do timo, eu gosto de trabalhar os pontos da cabeça. Cabeça, nós trabalhamos os dedos, tá? Vou fazer um um, zão, um rapidão aqui para a gente seguir nas outras perguntas. Faço a cabeça, todos os pontos da cabeça. Depois trabalho o coração, trabalho a área de pulmão. Aí eu desço aqui, esse aqui é o pé direito, né? Faço a área do fígado, vou descendo, trabalho o rim, ureter, bexiga. E vou descendo, trabalhando. Depois aqui a parte, a parte intestinal, miolinho, intestino delgado, área externa, intestino grosso. Vou descendo mais um pouco aqui a região é, do nervo ciático, aqui embaixo região nervo ciático. E se fez tudo a planta do pé, vai investigando. Depois, a hora de fazer as laterais. Essa lateral e essa lateral. A lateral do lado de cá, cadê o apalpador? Está aqui, ó. Essa lateral do lado de cá é a nossa coluna, a área de coluna, de cima até embaixo. Tudo aqui é coluna, onde o apalpador encosta. O lado de fora aqui, ó, Lado de fora é o nosso lado do ombro, ó. Lado de fora eu vou pegar o pezinho para vocês não esquecerem, ó. Ó, colocar o pezinho bem na minha frente. Lado externo do pé, ó. Lado externo do pé, nosso lado externo. Ó, lado externo do pé aqui, ó. Nosso lado externo aqui, ó. Então ombro, vendo, ó. Ombrinho, ombrinho. Legal? Então vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui a parte do ombro. Ó, aqui em cima é o ombro. Aqui embaixo é o pé. Pé no pé. Tá? Então imagina você, vou ficar de pé para não esquecer, hein? Pra não esquecer, por favor. Pessoal do YouTube, a imagem vai, vai fugir um pouquinho. Vou melhorar aqui depois. Eu me Melhora. Instagram tá legal ali, ó. Olha o ombro, ó, ó, meu braço. Cotovelo, punho, mão. Ó, tô batendo a mão na minha perna. Pessoal do YouTube, lembra que tô batendo a mão na minha perna. Escuta aí, ó. Batendo a mão na perna. Quero que vocês façam isso. Faz isso para não esquecer. Se participar da aula desse jeito, você não vai esquecer. Tem que fazer teatro também. Tem que se expressar, entendeu? Então, aqui, ó, ombro. Lembra? Braço. Tá a mão. Perna. Bater a mão na perna. Ó, vamos bater a mão na perna, pra não esquecer. E depois vai descendo. Chega lá no pé, entendeu? Então, eu vou fazer aqui no pezinho. Mas como assim, Roberto? Fazer aqui no pezinho, ó, pra não esquecer, hein? Ombro. Desceu aqui, ó. Área do braço. No meio aqui do pé. Aqui vai ser a parte da mão. Lembra a mão? Lembra que eu bati a mão na minha perna? Desceu um pouquinho aqui a área da perna. Ficou fácil, né? Vai falar que ficou difícil? É fácil. Ó, pensa. Ó, aqui é a área da perna. Vai, vai descendo aqui assim, ó. Desceu da perna. Antes do pé tem o joelho, tá? Então, joelho aqui, ó, essa área aqui. A área de joelho. E mais aqui embaixinho aqui é o ponto do pé, no próprio pé. Legal? Então é um, é um protocolinho básico para você fazer o um protocolo geral, tá? Fez essa parte aqui. Faltou o quê? Faltou fazer aqui o peito do pé, essa área aqui. Então aqui, ó, pegando assim a área das mamas, a área dos seios, tá? A área do pé, a área das linfas, né? Sistema linfático. Lembrando, só fazer a massagem se você é, não tem as contraindicações. Porque no, que eu, eu observo no curso que a gente ministra, o Curso que a gente tem no, no nosso estudo que há contraindicações, tá? Então, sistema linfático, tal, legal, bacana. Dá para trabalhar até a panturrilha. Vou pedir para vocês imaginarem, né? É cabeça de imaginação. Imagina aqui em cima a panturrilha, né? Batata da perna, para que tem esporão e calcânio, ajuda bastante. Legal? Então é basicamente, eu gosto de fazer um passo a passo nesse sentido. Fez no pé direito, faz tudo no pé esquerdo. Observou lá o cliente que é muito agitado. Vou dar uns minutinhos a mais na bexiga, na, desculpa, no rim e na bexiga aqui embaixo. Lembrando que entre o rim e a bexiga tem o caninho do ureter, que leva o líquido do rim até a bexiga. Fácil, fácil. Eu faço a coisa ficar mais fácil para vocês. Nossa, mas é muito ponto. Sim, é muito ponto. Nossa, é muita coisa para trabalhar. Sim, é muita coisa para trabalhar. Nossa, mas será que dá tempo? Dá tempo sim. Dá tempo sim. Tá? 20 minutos no pé, 20 minutos no outro, tem que ser ágil, não é para ficar correndo, feito um louco, feito uma louca, né? é para ser ágil, observa, tenha seu ouvido para ouvir, tá? ouça o seu cliente, você está conversando, batendo um papo, trocando ideia, tal né? na cabeça do cliente às vezes parece que é um papo furado, mas tudo que eu falo com o meu cliente... Até as piadinhas que eu conto no meu cliente... a gente se diverte, né? Porque vamos combinar... A terapia tem que ser divertida... terapia que não é divertida é chata... E, então... A gente vai toda a conversinha que eu tenho com o cliente... Eu vou extraindo informações... E trago para a terapia... Quando o meu cliente menos se percebe... Estou pegando num pé... Em função daquilo que ele me trouxe... Entrou por aqui... Processei aqui... Juntei os conhecimentos que eu tenho cinco elementos, outras coisas mais, e vou fazer a massagem no pé. Ou seja, eu não sou um apertador de pé, não sou um apertador de pé, eu sou um terapeuta, eu sou um reflexoterapeuta. E quero que vocês também que estão me acompanhando, se tornem também reflexoterapeutas, tá bem? E se tornem referência em suas cidades aí onde vocês estão. Então, a parte de retenção de líquido, olha, de novo, ouvido de ouvir, Vamos tomar uma aguinha. Hum. Para a retenção de líquido, parece uma... meio sentido, né? Mas você tem que tomar água. Né? Tomar água vai ficar com mais líquido no corpo, a água ela vai ajudar todo o processo da eliminação do líquido. Tem que estimular o rim, o ureter, a bexiga, etc. Vamos falar um pouquinho sobre retenção de líquido. Ó, retenção. Ouçam. Ouçam. Retenção. A pessoa lá retém. Ó. A pessoa retém aqui dentro, ó. tem muita coisa que tá aqui dentro, porque o reter o líquido, vamos falar um pouquinho lá, lembra do iceberg? Nossa, Roberto, você vai falar do iceberg de novo hoje, vou falar do iceberg. A retenção de líquido, o que é? É aquilo que está lá em cima, é aquilo que se vê, é a queixa do nosso cliente, tá? Mas o que causa essa retenção de líquido é o que está por baixo, qualquer dia eu vou pegar um copo com gelo, só para mostrar para vocês, é por baixo, Todos vocês já viram um copo com gelo. O que fica por cima é uma pontinha do gelo. A maior parte do gelo está embaixo. Então, essa questão da retenção do líquido são coisas que estão por baixo. Porque, às vezes, a pessoa ela quer simplesmente aliviar aquilo que lhe incomoda, que está ficando toda inchada, né? Toda monte de líquido. E não está olhando a coisa básica por baixo, tá? Então, emocionalmente. Vou devolver a pergunta para a Maria Eni. Maria Eni, essa pessoa era uma pessoa muito centralizadora, ela é muito para dentro, ela não é muito uma pessoa que deixa a coisa fluir, sabe? A pessoa que deixa a coisa fluir, o corpo flui, a energia flui, os líquidos fluem, o xixi flui, as fezes fluem, Agora, uma pessoa que ela é muito, que retém muito, ela vai reter líquido, vai reter fezes, vai ficar enfesada, tá? Então, é, obviamente, vai ter que trabalhar rim, né? Já que tá, trabalhar as linfas, sistema linfático, né? Sistema linfático a gente trabalha aqui em cima, né? Sistema linfático assim, ó, nessa posição, do dedo para a canela. Nunca da canela para o dedo. Porque aqui a gente está fazendo a coisa andar. E também pegando aqui, ó, pegando, pega, pega o pé assim, ó, opa o um jeito melhor. Assim, ó, todo esse, esse anel aqui, assim, ó, também é sistema linfático. Dá então, uma boa trabalhada aqui, fazer alguns movimentos, né? Forçar para lá, forçar para cá, que você vai ajudar. Você pode pegar assim também, ó. Pega assim também aqui, ó. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Vai trabalhar bem a parte de, para ajudar na, nessa retenção de líquido, né? Nas linfas, sistema linfático. A animação Inchado, na água. Ah, na hora que eu perguntei, né, o que que apaga o fogo? A água, boa noite, a água, a água, Leonir, Maria, Hilda Mendes, professor. Quem tem ácido úrico que está com os tornozelos inchados, qual os pontos que trabalho Então, é aquilo que eu sempre falo com vocês. Eu acabei de comentar agora. O ácido úrico, de novo, ele é a ponta do iceberg, sabe? Eu gosto de olhar o cliente por inteiro, sabe? Eu olho o cliente por inteiro. Eu vou, eu vou falar assim para vocês, é dif... eu quero que vocês entendam o meu linguajar. É, é difícil trabalhar o ácido úrico se eu olhar só para ele. É difícil tratar só da enxaqueca se eu olhar só para ela. É difícil trabalhar a questão que a Maria me perguntou é, da retenção de líquido se eu olhar só para ela. Se eu olho só para ela, eu fico estagnado, eu fico parado, eu fico sem ação. Então, eu quero que vocês olhem o seu cliente por inteiro, sabe? Olhe o cliente por inteiro, sabe? E quando você faz isso, você tem um entendimento do seu cliente. Você começa a fazer uso dos cinco elementos, tá? Elementos. Ah, alimentação é importante. Lógico que alimentação é importante. Vou eu fazer a terapia no cliente, o cliente fica bem e tal, mas alguns hábitos que ele tem alimentar não é legal para ele, ele precisa mudar, ou ela precisa mudar. Eu, Roberto, não mudo ninguém, né? Eu estimulo, eu oriento, conto algumas historinhas, coisa e tal. Se o cliente vem comigo, legal. Se o cliente vem, não vem comigo pela metade, ele vai ter o resultado pela metade. Bem, então, ácido úrico, pronoseiro inchado, novo, questão de retenção... Por que que tá com esse ácido úrico, tá? Porque é uma coisa, é a gente... É, a gente não pode entregar para o cliente uma caixinha mágica. Reflexoterapia não é uma caixinha mágica, tá? Você não paga pela reflexoterapia e depois que fez a massagem, você sai e continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito que você veio, com todas as suas ações, o seu dia a dia. Precisa mudar, tá? Precisa ter uma mudança. essa mudança é o cliente que tem. A gente estimula, tá bem? Então procura... Seguir nesse caminho, seguir nessa orientação, faz a massagem de uma forma geral no pé do seu cliente, observa o seu comportamento, traz ali para os cinco elementos qual a característica principal desse seu cliente. Será que ele é fogo, água, metal, terra, madeira? O que, que ele é? É uma pessoa muito brava? Pessoa brava? Fígado a mil? Né? Então tudo isso vai... Entendeu? Então precisa trabalhar nos cinco elementos, diminui um elemento, aumenta o outro potencializa aquele que está fraco, retém aquele que está muito ativo, e aí você vai harmonizar o seu cliente, tá bem? Então, a reflexologia, ela tem essa coisa de ajudar, né? Esse, é, não falar poder, né? Que poder é uma palavra muito forte, mas ela pode ajudar bastante. Pode ajudar bastante. Por quê? Porque te vai ajudar no todo o sistema do corpo, todo o sistema circulatório, tudo vai fluir melhor, inclusive a, a cabeça. Ah, inclusive era da cabeça, né, Alzheimer, algo que tá na cabeça, que tá lá, deu um, algumas coisinhas na cabeça, que é o que ocasionou o Alzheimer. Então, mas procure nessas doenças é, que a gente traz assim como degenerativa, né, começar a fazer a massagem de uma forma muito leve, uma forma muito sutil, para você começar a colher de pouquinho... Os resultados e você for vai avançando de pouquinho, não queira trazer uma melhora aguda para o seu cliente, tá? Não queira querer nossa, melhorou hoje, vou fazer amanhã de novo para melhorar mais ainda. Não faz assim, tá melhorou hoje, se viu que ele está num, num quadro melhor de vida, tá melhor, etc. Tal, passa de novo semana que vem. Faz de novo, vai melhorando aos poucos, até ele chegar num platô de melhora, né? A gente sabe ficar 100% melhor, a gente sabe que uma doença que não é... caro chegar num 100% melhor. Mas o quanto melhor der para ficar, você vai conseguir é, fazendo um passo a passo, né? Massagem uma vez por semana, que já é, já é o suficiente, para ajudar. Então, na diarreia. Então, a diarreia, de novo, por que está que com diarreia? Eu, eu gosto sempre de fazer a pergunta, por que, que você está com isso? Né? Eu não vou pontuamente perguntar para a pessoa, para o meu cliente, né? Por que, que você está com isso? Né? A gente vai, faz essa pergunta de uma outra forma, de uma forma mais delicada. Aí você pode perguntar para o seu cliente, há ah, quanto tempo você está com diarreia? É recorrente? Ocorre todo dia, toda semana? Sabe? Ah, não, é esporádico. Acho que eu comi alguma coisa, né? Ah não, é sempre que eu tenho diarreia. Se estado nervoso, estado emocional, nervoso, muito abalado, né? Aí corro o risco de ter diarreia. Obviamente, eu vou ter que trabalhar o intestino, né? Para dar uma harmonizada, né? dar uma harmonizada no intestino, área intestinal. Pra ver, e vai, com certeza, vai dar uma ajudada legal. Faça massagem geral no pé. E às vezes essa diarreia é... a pessoa está com diarreia por conta de um quadro emocional agudo. Está né? muito estressado, muito, muito assim, assim assado, solta, tem gente que prende, tem gente que solta. Né? Então precisa avançar o porquê do porquê das situações. E aí você começa a trabalhar o seu cliente de uma forma abrangente, sabe? Identifica o seu cliente dentro dos cinco elementos, como que ele está, o porquê que está naquela situação. Se o cliente está muito elemento, você tem como conter esse elemento trabalhando, entendeu? Fica super fácil, fica super tranquilo.